Propaganda remota, ferramentas digitais, home office, reuniões por videoconferência Com certeza a gente tem, a Covid-19 vai passar Só que o impacto dela na atuação do propagandista, ele é irreversível ah, Na verdade, essa pandemia está acelerando transformações digitais previstas para a profissão nos próximos anos É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo Eu sou o Celso Dias e este é o canal Vida de Propagandista Está todo mundo, literalmente, falando de coronavírus. E não é para menos. Essa pandemia está nos desafiando de várias formas diferentes. E o impacto dela nas transformações do mundo vai ser irreversível. Já está sendo. isso não é diferente para a realidade da propaganda médica. Então, a atuação do propagandista ela vai mudar para sempre por causa do coronavírus. E eu vou falar tudo isso para você hoje neste vídeo, mas antes eu quero te lembrar aí de já deixar o like, porque isso é muito importante para nós, se você nos acompanha, acompanha o trabalho do vídeo de propagandista, se você é novo também por aqui, você é muito bem-vindo, mas esse like e se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhuma novidade, isso faz muita diferença para nós, isso é muito importante para que nós possamos continuar com esse trabalho que é 100% gratuito, oferecendo informações preciosas, tanto sobre a indústria farmacêutica como um todo como também principalmente sobre a profissão propagandista como se destacar, como evoluir, como ser contratado. Enfim, vai lá, deixa o seu like, se inscreva aí, não custa nada, não toma tempo nenhum, tá? E a gente vai começar agora a falar sobre isso. Celso, como é que acontece esse impacto, então, do, do coronavírus na realidade propagandista? Acontece que você tem diferentes comportamentos agora acontecendo de laboratórios. Não tem certo, tem errado. Tem laboratórios deram férias coletivas para os seus colaboradores durante esse período de isolamento social. Outros adaptaram aí, né, exigiram que os profissionais se adaptassem para fazer home office, então fazer usar algumas ferramentas digitais para manter o contato com os médicos, não perder esse contato aí, gerar lembrança de marca. É, você tem aí também reuniões feitas de forma digital. A verdade é que todas essas ferramentas que agora eles, as pessoas da área da, da indústria farmacêutica estão sendo uh, provocadas a utilizar mais. Elas já existiam, só que o setor vinha de uma forma de atuação tal que ele não olhava muito para essas ferramentas e agora está sendo obrigado. E existe uma máxima que diz o seguinte: uma vez que você vê algo, você não pode desviar. Por isso que, essas, que esse momento ele está sendo tão crucial para colocar os propagandistas em contato com essas ferramentas, propagandistas, laboratórios, os gestores, e verem a eficácia dessas ferramentas na atuação profissional. Antes de mais nada, eu quero matar aqui uma dúvida, que ela é muito comum, que é o seguinte. Celso, a profissão propagandista, ela vai acabar? Não, ela não vai acabar. Não há indício algum de que isso possa acontecer. E eu falo muito isso no meu livro. Eu vou colocar ele em algum lugar aqui, você vai poder ver aí um lançamento. Eu dou detalhes, eu dedico alguns capítulos ali para esmiuçar né, porque que não há indício nenhum dela acabar, porém ela vai mudar. Já está mudando. A atuação do profissional propagandista vai passar por adaptações naturais, vai sofrer as transformações digitais de um novo mundo, uma nova configuração no relacionamento entre marcas e consumidores e tomadores de decisão. Não é diferente da indústria farmacêutica. Então essa realidade vai transformar, até porque nós estamos passando para uma nova era industrial também. Então isso vai acontecer, eu deixo os detalhes lá, eu não quero, não é o objetivo desse livro, desse, desse vídeo, eu vou deixar isso para você aí que quer saber mais, você pode adquirir o livro nas lojas Amazon no formato impresso ou digital. Mas como que o impacto do coronavírus em si vai transformar aí a atuação do propagandista? Você tem algumas coisas, vou dar alguns exemplos para você aqui. Os gestores já estão fazendo reuniões por videoconferência, usando ferramentas que já existiam para fazer reuniões com os seus colaboradores. E tal grata vai ser a surpresa de perceber, já está sendo, né, pelo feedback que a gente tem recebido, de perceber que essas reuniões elas são tão efetivas quanto as presenciais e talvez pelos recursos que elas se dispõe, podem ser até mais efetivas, só que com um custo significativamente melhor. Quando a crise acabar, você acredita que nós teremos a mesma quantidade de reuniões presenciais, sendo que eu consigo fazer a mesma coisa uma reunião online e aí reduzindo significativamente os custos? Ah Celso, você está dizendo que não vai ter mais convenções, não vai ter mais reuniões presenciais. Não, eu não estou falando isso. Mas se dá para aumentar a frequência de reuniões e diminuir os custos, por que não? E é isso que vai acontecer. Outro grande exemplo é que em alguns laboratórios as lideranças estão aí pedindo para os profissionais lançarem mão de recursos digitais para continuar conversando com os médicos. Então, os propagandistas estão conhecendo esses recursos. Como que eu consigo manter o meu relacionamento, o relacionamento da minha marca, a lembrança de marca, juntamente com a classe médica, utilizando os recursos digitais? Uns estão fazendo isso de uma forma melhor, no meu ponto de vista. Outros ainda estão numa fase de aprendizado, testando ferramentas, aprendendo uma questão de tempo. Até que eles aprendam a utilizar esse recurso também. Celso, então você está dizendo que não vão existir mais as visitas médicas? Claro que vão. É um incremento. É mais um recurso de interação entre profissionais da propaganda médica e profissionais da classe médica. Então é natural que esse avanço, essa evolução, esse domínio que antes não fazia parte, do rol de recursos que os propagandistas têm, e agora eles vão evoluir. Tem mais, muito mais. Mas só para não ficar muito extenso, eu quero terminar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você previa isso? Essas transformações? É claro que você provavelmente não previu o coronavírus, mas previa que a atuação do propagandista passaria por um processo de evolução? Você está se preparando para isso? Como você tem se preparado para essa evolução? Tá? E eu vou deixar aqui uma dica, um conselho para você, uma recomendação minha. É, no, como, eu, como eu disse para você, neste livro que eu lancei, O Jeito Bem de Ser Propagandista, eu falo muito sobre isso. Porque, acima de tudo, a gente já previa essas transformações. Não é algo novo, é um erro nosso achar que coronavírus é novo, essas transformações digitais são novas. Não, a gente vem passando por um ciclo de várias transformações. A própria propaganda médica já se transformou várias vezes. Só está passando por uma nova transformação. Então, não tem nada de novo nisso. Tá? A gente sempre sai maior, a gente tem perdas, é claro. Mas a gente sempre sai maior depois de crises como essa. Mas nunca, nunca, depois que o mundo passou por crises assim, ele voltou a ser o mesmo de antes. Então, saiba disso. A profissão, a propaganda médica vai se transformar. Não vai ser a mesma coisa mais. E a pergunta para você é, você está se preparando para essa nova realidade? Você já desenvolveu a mentalidade certa para essa nova realidade que está se procurando? Ah, Celso, mas eu já atuo na área, então você vai precisar se adaptar. Se você quer ser propagandista, você já tem que estar preparado para que vai acontecer, para ser atrativo para as novas oportunidades, para essa nova realidade. Tá? E o meu conselho para você é que você adquira o nosso livro. Lá a gente fala sobre isso, a gente dá detalhes das mudanças, das transformações ao longo do tempo dessa produção, da atuação do propagandista, para onde tudo aponta, qual é a nova realidade que está se configurando, Quais são as novas exigências desse profissional da propaganda médica que sim, vai se adaptar, vai transformar. Então fica meu conselho, minha recomendação para você. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso para você!